Fala aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Leonardo Carvalho. Estou gravando mais esse vídeo aqui para te ajudar, tá? Porque eu quero que você não paralise assim na dúvida, tá? Eu quero que você entenda que isso aqui você tá diante de uma oportunidade que pode transformar a vida de verdade, tá? E pode, vai depender de você. Então, é, surgiram dúvidas em relação ao, ao curso, porque é um curso muito barato e o pessoal acha que, ah, ser barato é ruim. Não, ele é um curso que vai do início até o avançado, e é avançado mesmo. Tanto que no primeiro módulo, ele já fala de estratégias assim, pesadas que eles usaram para fazer lançamentos, que não é para o lançamento do produto dele, assim não é aquela coisa, ah, o cara está explicando o curso dele, não. Você pode usar isso aí para você, tá? Para você lançar um produto, para você trabalhar com outros produtos. O que os caras fizeram ali foi assim, foi muito estratégico, tá? E investiram um pouco para o que eles ganharam, entendeu? Só que assim, faz as devidas proporções, você pode começar menor, tá? Fazendo um investimento bem pequeno para ter um retorno grande, tá? Então assim, é, não fica limitado a achar que você não tem a capacidade de fazer um lançamento milionário, porque você pode começar fazendo uma coisa pequena para testar e aprendendo e nos, nos seguinte você lançar produtos ou é, é, produtos de terceiros também, né? Porque, é, para quem não entendeu o que é produto existem várias plataformas e cada plataforma tem é 50 mil, 100 mil produtos. Então você pode, tranquilamente, assim, trabalhar e aprendendo com produtos de outras pessoas, quando você já tiver com a mãe você vai lançar o produto seu ou não também, tá? Você consegue ganhar, de, é, ganhar dinheiro de várias formas aí, tá? Então, assim, eu resolvi trazer para cá, eu é, informei para vocês que existe um curso que é considerado hoje a Universidade do, do Marketing Digital. Por quê? Porque é um curso longo, são mais de 470 aulas, fora os bônus, tá? E ele pega, assim, tudo. Então, assim, enquanto o, o NET Milionário é um curso barato, tá? Focado, assim, na parte de lançamento, é, que é super estratégia, estratégia pura, aquilo ali, você, você pode optar por um outro curso, tá, que é um bem mais amplo, totalmente amplo, tá, é um curso extremamente completo para você que acha que, que a velocidade do NET milionário foi muito acelerada, que é mesmo, mas assim, é muita estratégia ali. Se você for assistir esse vídeo daqui a, esse curso daqui a um mês, já tendo estudado tudo mais, você vai ver que você, na primeira vez, você não percebeu quase nada, e se, conforme você for avançando, evoluindo, você vai começar, cada vez que escuta ali, você vai começar a pegar mais coisas que você pode usar no seu negócio. Tá bom? Tem que ter a profundidade de ver que agora você ainda não tem é, essa, a capacidade de absorver todo o conteúdo daquele curso. Esse curso que eu falo que é super completo é esse aqui, que é o Fórmula Negócio Online. Deixa o link aqui embaixo, tá? se você quiser dar uma olhada. Eu acho que vale a pena sim. Tá? E eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar ele por dentro também, tá? porque é um curso que, eu, que cara, foi o primeiro curso que eu comprei, primeiro um, e me ajudou muito tá? a dar a startada. Só que ele é um curso que são 460 aulas, com bônus das 700 aulas. E, o que, que eu faço? Às vezes eu tenho dúvida, eu volto nele. tá Então eu volto no curso para poder tirar alguma dúvida, porque eu não, eu não consigo ainda aplicar todas as estratégias que tem aqui. Porque ele fala de todas as estratégias. tá É como se fosse um dicionário, você vai usar conforme você tem demanda. Só para explicar aqui, ele está com 2% aqui o curso, porque ele antes é, tinha uma plataforma externa, que ele era hospedado, ele foi para dentro da, da Hotmart. Tá? E eu ir para dentro do artemart zerou tudo tá bom e assim eu não vou ficar é, voltando para resist só para poder completar aqui então assim é, quando eu venho aqui esses 2% é quando eu retornei para poder assistir outras aulas e tudo mais tá cara módulo 1 início da jornada tá empreendedorismo digital é importante alinhar a tua mentalidade porque as pessoas não entendem como não entendem não sabe como como agir fundamental tá? alinhamento mental visão geral tá cada módulo desse aqui ó você tem as aulas, tira dúvidas, suporte, aqui ele explica como é que você vai ter acesso à área de membros, como é que você acessa outras... É, é, a parte de suporte, a parte que você pode é, enviar, tirar dúvidas direto com o pessoal, tem grupo de alunos direto. E também tem o seguinte, ele ensina você a vender vários infoprodutos. Um dos infoprodutos pode ser o dele, inclusive, tá? Mas não é obrigatório, na pirâmide, não, já não vai com um olhar de que ah, isso está errado. Não, cara, assim, você vai ensinar, imagina que você... Sei lá, vamos estar aqui, você é uma dentista que você é especialista, tá? Então você deseja é, lançar um curso sobre a sua especialidade, porque você é especialista em atendimento para criança, sei lá, tá? Então você vai aqui aprender tudo que você faz para você criar um produto seu, tá? E você lançar o seu produto, e como você faz para usar isso aí para poder trazer mais clientes para o negócio, como você faz para poder divulgar o seu, o, o seu, o seu consultório ou o seu produto... E você ganhar mais dinheiro com o seu negócio, entendeu? Você não precisa é, ser um afiliado, você não precisa vender produtos de terceiros ou criar um produto digital. Você pode usar para levar meramente mais clientes para dentro do seu consultório. Ah, mas eu sou engenheiro. Tá bom, então você vai engenheiro. Ah, mas eu sou professor. Cara, agora então que, pô, que os professores estão dando aula pelo, pelo, é, pela internet, pô, é uma ótima oportunidade de você se vender como um produto, né? Porque você é um especialista, só que você atende ali uma escola, uma região, mas se você der as suas aulas tá, para o Brasil empreender, para o mundo, cara, você tem a capacidade de vender conhecimento, tá? aprendi isso, entendeu? Poucas pessoas têm essa capacidade, é só você ir na livraria, você vai na travessa, por exemplo, você tem um sei quantos mil títulos ali dentro e poucos deles trabalham com marketing digital. E tem muito escritor aí que tem um livro de fantástico, conhecimento absurdo, e o cara não consegue ganhar dinheiro porque ninguém no Brasil compra livro, tá? Mas é, curso digital, é, essa realidade é bem diferente. Então vamos voltar aqui. Módulo 1, um, alinhamento geral, geral e visão, tá? Então você tem, fala o que é o negócio online, o que é a marca digital, mindset de sucesso, é fundamental isso, cara. É, não passe isso aqui achando que é bobeira, que isso aqui é o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Produtividade, aproveitar ao máximo o seu tempo, tá? Uma dica, dica minha aqui, tá? Que, anota essa, cara, porque quando eu descobri isso é muito bom. Tem uma coisa, um programa gratuito, Tá, que é esse aqui, que é o Evernote, tá, gratuito, que você cria cadernos. Então, ao invés de você pegar um caderninho anotando, cara, bota tudo aqui. Por quê? Você vai criar um título, cada aula, cada coisa, você vai criar um título. Eu faço, às vezes, um arquivo só e vou, e vou descendo tudo ali. Tá? Por que, que eu faço isso? Porque como você está no caderno, acaba o caderno, pega outro, quando você tem dúvida, você não consegue buscar. Aqui você acessa, eu deixo a ferramenta direta, aberta, e eu faço o quê? Eu, faço, eu vou na busca, aqui na ferramenta de busca, pesquisar e acho rapidamente o conteúdo que eu quero, tá? Então é isso. Essa dica aqui, cara, bota em prática, tá? Ah, mas eu vou vender o quê? Então assim, vou deixar também aqui embaixo o link, vou até anotar. É, vou deixar anotar aqui até. Então vamos lá. Evernote para deixar o link. Vou deixar o link da Hotmart e o link da Monitia, tá? Pra que isso? Cara, vai lá, eu vou deixar o link ali. Se cadastra nas plataformas, tanto na Hotmart, quanto na Monetize. Eu já vou explicar, fica comigo, porque é importante. É, então, sim, você tem a questão de alta performance, você tem é, a parte de conclusão, elemento mental, aí você já parte para o primeiro espaço de sucesso. Você fala de plataformas que tem aqui, tá? Produtos da Hotmart, isso que eu estou falando. Tem outras partes de afiliados, tem, tem muita coisa. Tem o Braco, tem Monetize, tem Edu, tem Pioneer, é, esse aqui eu nem nunca usei, enfim... Ah, porque a ah, bola direto, cara, na boa assim, não adianta você ir direto na plataforma achando, tentando fazer engenharia reversa, porque existe uma estratégia. Inclusive, é, tem muita gente que começa a marketing digital quer fazer sozinho, começa errado e o cara por falar que não funciona, mas não funciona porque ele usou a estratégia certa. Aquilo que eu falei em outro vídeo da receita do bolo. Você pode saber que aqui é um bolo de chocolate gostoso, mas sem receita, de repente o teu bolo não vai ficar igual da foto. Então ele fala das plataformas, Pesquisa de mercado e validação, pesquisa nisso, pesquisa público-alvo, tá? Você analisar a concorrência, você tem que ficar ligado, porque ao, ao contrário do que você imagina, o negócio digital, ele é dinâmico. Às vezes você bota um produto no ar, cara, ou lembro de copia, ou existe uma melhora, é tudo muito dinâmico na internet. Então, ah, eu cheguei e posicionei um anúncio, está bem posicionado. Cara, em questão de uma hora, duas horas, outra pessoa pode entrar e reposicionar, então você tem que estar sempre ligado fazendo essa análise para saber, assim, o que, que você está fazendo, está dando resultado, Análise a métrica, cara, relatório, tá? Então existem relatórios digitais automáticos. Por exemplo, a Coca-Cola, ela espalha publicidade no Brasil todo, em, em barra de estados de televisão e tal, só que ela não sabe o que dá certo. Se ela investisse só no que dá certo realmente, ela ia economizar muito dinheiro, mas ela não sabe o que dá certo. Tá? Então na internet é diferente. Na internet você consegue analisar e acompanhar tudo. Cara, tem gráfico para tudo, métrica para tudo. Criando sua estrutura profissional. Cara, isso aqui é fundamental, tá? O que que é isso? Ó, tá vendo? A aula pra cacete, aqui são 24 aulas. É... Você, você pode ter uma estrutura própria, tá bom? É, instalar o teu blog, é, ou criar um site, instalar aí uma ferramenta que você vai conseguir fazer a... a publicar teus posts, tá? É, instalar o um site, tá, um passo a passo. Gente, não é difícil, tá? Ah, às vezes eu não sei, não sei fazer um site. É muito fácil, tá? É tudo automático, apertar o um botãozinho. Isso aqui é a parte fácil do negócio, tá? Tu vai registrar um domínio, escolher um nome, escolher uma hospedagem... Tá, você vai ter um cpanel né, lá, que é, um, é tipo um painel de controle, que você é, controla tudo que tem no seu negócio para criar e-mail, para você criar subdomínios, enfim. Então, gente, fica tranquilo que isso aqui pode parecer complicado, mas assim, no curso tá tudo explicadinho, tudo mastigado, até tá? só seguir passo a passo, tá? Nesse caso aqui é um passo a passo, assim, muito... É, cara, o cara pega na mão mesmo, vai fazendo devagarzinho no ritmo dele, tá? Para você poder absorver essa informação. Redirecionamento de e-mail, para você não ter um negócio e, e, e não conseguir receber, você vai receber na sua caixa postal, tá? é, configurar novos sites, subdomínios. É Wordpress, que é uma ferramenta que você instala, que você vai publicando conteúdo, que te permite fazer muita coisa. Tem gente que quer fazer hospedagem gratuita, pode também, mas a gratuita você vai ficar muito limitado entendeu? É, área administrativa, tá? que é como você usa aquilo ali, tem umas mães para você poder usar, que sem isso aqui, de repente, você vai ficar perdido, tá? É, tem a questão de criar posts, criar artigos. Por que você cria artigo? Porque você tem que é, gerar conteúdo. Por quê? Gerar conteúdo você vai ajudar pessoas com o teu conteúdo. Isso aqui é um vídeo que eu estou te ajudando, tá? você entender melhor como é que funciona aqui o, o, o Formulário Negócio Online. Para que quando você, é, você vai buscar isso aí, você sabe o que, que você está comprando, o que, que você está é, fazendo. O que, que você... Ah, isso aqui é meu perfil. Cara, isso aqui eu não quero fazer, tá? Mas sabe o seguinte. É, não fica preso aí ao que você sabe fazer hoje, tá? Porque se você aprende uma coisa nova você pode gerar resultados diferentes, tá? Você pode ter trabalhado 20 anos aí com uma profissão e, de repente, você está reclamando 20 anos que, pô, teu salário, de repente, é limitado, é um saco, você não gosta do que você faz. Quando você muda isso aí, você pode mudar em paralelo, ou seja, você pode trabalhar, trabalhar chegar em casa, fazer como se fosse uma uma renda extra até o negócio evoluindo, tá? É, se você fizer com seriedade, obviamente, o negócio evoluindo que chega uma hora que você fala assim, cara, agora eu já posso chutar meu trabalho, se você não gosta do seu trabalho. Se você gosta, de repente, você pode também usar isso aqui para poder alavancar, acelerar o seu trabalho aí e encontrar mais pessoas. Tá, vamos lá. Trabalhando com mídias, vídeo, autos, slides, Cara, isso aqui é um vídeo. Eu estou trabalhando com Botar um, um vídeo no YouTube, cara, é fácil. Então, assim, ah, mas eu não sei. Então é difícil. Tá? Então, assim, é, o meu papel aqui é o quê? É, é te mostrar que existe uma estrada e fazer de tudo para limpar essa estrada, para que quando você passe, você passe aí é, suave, entendeu? Você consiga fazer isso. Ah, mas por que está que fazendo isso? Primeiro, um, eu quero ajudar as pessoas. Ponto. Segundo, porque eu acredito, sinceramente, que quando você ajuda uma pessoa, você, naturalmente, você recebe, tá? Recebe bênçãos, tá? Como assim? Quando Deus vê que você está ajudando pessoas, Deus vê que você é um canal e Ele manda mais pra você. Entendeu? Ah, deixa eu investir nesse cara aqui, porque esse cara aqui tá ajudando pessoas e, naturalmente, as bênçãos vão vir. Quem mais ajuda pessoas com problemas mais difíceis são as pessoas que mais recebem. Por quê? Porque está ajudando pessoas as pessoas exercem a gratidão, e seja com like, um like, seja com, sei lá, um comentário bem educado ali, alguma coisa, de alguma forma você recebe essa retribuição, tá? E também recebe do... É, naturalmente, tá? Você joga energia positiva, tu vai atrair energia positiva, tá? Essa é a minha forma de pensar. Se você não concorda, ok, vamos juntos, tá? Não tô falando de religião, não. Widgets, que são atalhozinhos de legais que você bota no teu site aí que porque gera mais tráfego. Tudo é baseado em tráfego. Como é que é isso? Você tem que... Por exemplo, você... É, vai botar a publicidade, é, vamos falar aí, de uma pizzaria, tá? Então, como é que você consegue tráfego qualificado para uma pizzaria, tá? Vou te dar um exemplo, assim, físico, sem ser um meio digital. Por exemplo, eu já fiz viagem, fui lá para um, um lugar, para uma cidade, quando eu cheguei no, no, na pousada, a primeira coisa que eu vi quando eu abri o quarto era cardápio, né? mini cardápiozinho de pizzaria, em cima ali da, da bancadinha do, do quarto. Bom, então o cara da pizzaria está sendo super inteligente, está botando um panfleto dentro de um quarto de um cara que chegou e vai pedir alguma coisa para comer de noite, mais tarde ele vai pedir para onde? Para a pizzaria. Então ele colocou uma publicidade certa para o público específico que tem uma necessidade, que matar tá fome no hotel, ele não está em casa, não tem cozinha. Então o que, é que você vai fazer? Você vai gerar, pegar um tráfico qualificado, ou seja, uma pessoa que é o teu público alvo e vai levar ele para algum lugar onde você tem informações que quer que ele veja é mais ou menos isso assim, aqui um é no meio digital e outro é no meio físico então o que, que seria a comparação com essa panfletinho do hotel então assim se eu trabalho com receitas de comida o que, que eu vou fazer eu vou montar um site um, um face um instagram que fala de comida então vai atrair um público que fala de, que gosta de comida então quando eu eu atrair esse público uma audiência vou criar uma audiência quando eu, ali no meio eu soltar alguma publicidade, eu tô atingindo um público que eu sei que gosta de receita, tá certo? É muito por alto isso, tá? Então, assim, atrair um público qualificado e levar ele para uma zona de conversão, ou seja, levar ele para um lugar que, que seria, pô, eu quero comer a pizza, tá aqui, é, é, o preço da pizza não sai, é, o telefone tá aqui, o cara pega o celular e pede a pizza na, na pousada. É a mesma coisa, só que, assim, só que, só que ao invés de atingir aquele quarto, aqueles quartos de uma pousada, de um hotel você vai atingir o Brasil todo, que, quem sabe até o mundo, dependendo do seu produto, entendeu? Cara, aqui a gente vai falar da, da parte da estrutura, como criar um tema, como você criar um site bonitinho, é, adicionando páginas, adicionando conteúdo, tá bom? É, ações de segurança para o site, para evitar qualquer tipo de, de, de ataque, invasão, essas coisas que... Cara, se você instala lá algumas coisas e você quer é só apertar o botãozinho, não tem perigo nenhum, tá bom? Então, tá, vamos para o módulo 5. Pilares do seu negócio online. Está vendo a quantidade de aulas aqui? São 24 aulas, tá? muita coisa. É, segredo de sucesso, primeira estrutura, os pilares do negócio digital, todo, todo negócio tem seus pilares. tá? E o que, que seriam os pilares assim? Falando por alto, digamos que você tenha um site, você tenha um Instagram, você tenha um YouTube, você tem é, um TikTok, você trabalha com e-mail marketing, tá bom? você vai trabalhar com, enfim, com diversas plataformas ou pilares que na verdade o pilar vai até além, tá? Mas eu não vou sair explicando tudo aqui, porque senão vai ficar muito, vai ficar muito longo aqui. Mas você vai ter pilares do teu negócio, tá? Que vão te ajudar a você alcançar o sucesso. É, conceito de qualidade, é, fala sobre conteúdo. Né? Eu já estou falando qualquer conteúdo, porque as pessoas, elas só consomem conteúdo de qualidade, tá? Por isso que assim, eu, às vezes eu posto um vídeo aqui, é, às vezes até é engraçado, que eu posto um vídeo que tem conteúdo bom, mas como as pessoas não têm capacidade de... Já absorver aquilo naquele momento, a pessoa está achando que ah, é ruim, ah, é golpe. Não, é porque às vezes você não está pronto para aquele conteúdo, entendeu? Mas ok, então preza um conteúdo de qualidade. E se você está falando com o público que nem eu fazendo agora aqui, se você está falando com o público que não está entendendo, então eu estou gravando mais material para poder atingir esse público que ainda não está entendendo. Por quê? Se eu botei uma informação que de repente para algumas pessoas não, a pessoa não está alcançando, eu estou botando informações aqui mais mastigadas, para que a pessoa consiga entender isso aqui, porque de repente isso aqui não é, o, não é o melhor para ela nesse momento, tá? Apesar disso aqui custar 49, tá? É um, é um ótimo produto, com muitas estratégias, de repente você está precisando disso aqui, que é um produto mais biabá, é, que vai do zero ao avançado tá? também, mas vai numa velocidade mais lenta e é mais amplo, tá? Mas assim, pensa o seguinte, é, o marketing digital é para todo mundo hoje, tá? Pensa no Uber e no taxista. O cara que não se atualizar vai ficar no ponto lá, esperando o cliente que não aparece mais. O é, mundo mudou. É, aí vai falar um monte de conteúdo aqui, tá? É, como criar conteúdo irresistível, provavelmente está falando de cópia aqui. CTA, que é chamada para ação. Coisa que as pessoas não sabem o que é. Que é por exemplo, adianta você fazer um conteúdo e no final você não falar, cara, clica aqui. Entendeu? Por isso que eu falo muitas vezes. Falo, ó, oh, clica aqui nesse botão para você ver. Por quê? Porque se você não der o comando, às vezes a pessoa não entende. Então, assim, fala-se disso tudo, a explicação é o passo a passo, é a sopinha na boca para você poder seguir isso tudo. E são 24 aulas só nesse quinto módulo, tá? Multiplicação de conteúdo, imagens para sua comunicação, é bom você botar imagens, tá? ensina um monte de mãe aqui, onde você pega imagem, como é que você edita imagem. É, aí tem um monte de site que você pode usar, é gratuito. A maioria das coisas são gratuitas aqui, Tá? Você pode terceirizar trabalho também, ah, não sei mexer em nada demais, tá, contrata um designer. Você pode contratar isso aí na internet hoje em dia, é barato pra caramba. Vamos lá, módulo 6, ativo mais importante. Ou seja, onde é que você tem uma tomar ativo ali? Criando isso que é digital, o que é isso? É uma forma de você atrair pessoas, né? Eu falei do, do, do papelzinho da pizza. Então, existem outras formas de você fazer isso também digital também. Você entregar um conteúdo pra pessoa, de forma que a pessoa deixe o contato dela, que a partir disso você consegue trabalhar... É, não na primeira vez apenas, mas em outras vezes, tá certo? Isso aí é, é fundamental. Então você tem como configurar sua disca digital. Então existem máquinas que fazem isso no automático, depois você consegue automatizar tudo. Não fica achando que é muito trabalho, que a maioria das coisas que você faz aqui, você vai fazer uma vez, tá? A estrutura em si. Você vai fazer uma vez e, e vai automatizar esses processos, assim, a hospedagem só faz uma vez, você vai pagar uma vez ao ano. É, o blog, você vai gerar conteúdo, ok, mas, assim, mas você não vai precisar mexer tanto na estrutura, vai ser um trabalho inicial que depois vai gerar frutos, tá? Então tem é, enviando e-mails, enviando broadcast, broadcast é quando é e-mail na hora, não é e-mail automático, tá? Enfim, é muita coisa, gente. É, e-mail marketing gratuito. Existem também ferramentas de e-mail marketing que são gratuitas, tá bom? Que você pode usar sem pagar nada, tem ferramentas que são pagas, tem a qualidade melhor, obviamente, tá? Você pode hospedar seu hospedar site numa ferramenta paga, Tá aqui, que a qualidade é absurda, ou você pode é, pegar um Google Site, que é bom também, mas, assim, mas é limitado. Não estou dizendo que é ruim, mas é mais limitado que você ter um, uma, um blog aí todo preparadão e todo bacana. A gente está falando aqui agora de afiliados, para quem não sabe o que é afiliado quem acessar e se cadastrar na Hotmart e na Monetize vai ter uma noção do que é isso. Tá? O que é isso? Você pode lançar um produto, tá? ou você pode. É, vender um produto que você não tem, porque de repente você não está com a mãe ainda, não, não tem como você fazer o seu produto, é trabalhoso né? inicialmente, eu, eu aconselho realmente a você começar como afiliado, ou seja, você escolhe o um produto que você tem afinidade, um um segmento que você gosta de falar, que você é apaixonado, digamos assim, porque você vai trabalhar alguma coisa, que se você você faria de qualquer forma, é, inclusive sem se, se, se ganhar nada, né ou seja, ah, eu adoro falar de brigadeiro, eu, sou, eu trabalho com administração, mas eu amo fazer brigadeiro, cara, faz um blog que fala de brigadeiro, ah, eu, eu sou dentista, mas eu sou apaixonada por ilustração. Ah, então, cara, você faz o quê? Você pode gerar conteúdo de ilustração, porque quando você gerar um conteúdo de uma coisa que você gosta, você não vai sentir nem que você está trabalhando, vai ser um lazer. E quando você tem paixão no negócio, cara, as coisas acontecem, entendeu? É, é questão do fluxo, tá? Vamos falar de, de mentalidade. Quando, é, é como se fosse o seguinte, você está tentando abrir várias portas. Quando você abre uma porta... E, e, e a coisa acontece, é sinal que aquela porta ali estava te esperando, entendeu? Então, se de repente tu abriu a porta errada na tua vida, e tu está até hoje insistindo nela, entendeu? É, eu tenho até um amigo que. que o cara estuda para concurso há bastante tempo já, e o cara não quer fazer outra coisa que não estudar para concurso. O cara está estudando aonde para concurso, e de repente assim, Deus preparou uma coisa muito melhor para ele, e ele não teve, digamos assim, a flexibilidade e a curiosidade de buscar outra coisa, a audácia, não sei. Porque, de repente, se ele abrisse uma outra porta que está do lado, de repente o cara ia ser sugado pelo negócio e o negócio ia acontecer sozinho, tá? Tem muita gente que acha essa porta de primeira, entendeu? Aí pega as habilidades e as habilidades, pô, é, o negócio acontece, e outras pessoas que insistem nas habilidades erradas. E você, você está fazendo o quê? Você está usando as suas, as suas habilidades máximas ou você está fazendo tudo assim de... fazendo por fazer, entendeu? Então, assim, pensa nisso aí, tá? Aí fala dos programas de filiados, tá? É, você pode, é como se fosse um representante Você pode, tanto ser um afiliado de um produto Tá certo? Quanto você pode criar produtos Aí, isso é questão até de Com o tempo você vai entendendo melhor isso aí, tá? Então tem as plataformas Tá falando aqui, ó Se é afiliado a o que, que é isso? Tá, deixa eu explicar, deixa eu acessar a minha, o meu, a minha conta aqui Então, ok, cara, eu sou afiliado de alguns produtos Aqui tem produtos Deixa eu mostrar então aqui você tem rodafama, você tem produtos que são produtos digitais e tem produtos físicos tá certo então assim esses produtos você, se você vender tá, você é comissionado por isso então por exemplo é, vamos pegar aqui fornecedor que é mais fácil de entender que é um produto é, fornecedores de sucesso o que é isso é uma lista de produtos que você compra que você tem uma loja se você for sacoleira se for revendedora então, assim, qual é a solução que ele resolve? Tem gente que sai da cidade, né? O cara mora em uma cidade do interior, o cara vai lá para São Paulo para comprar produtos, comprar mercadoria. Só que o cara gasta tempo, gasta é, transporte, se arrisca de noite na estrada, né, da madrugada tal. Tem que sair que não loguinho lá em São Paulo entrando em loja para comprar coisa, tá? Para poder trazer e revender. Aqui ele vende uma lista de... são 400 fornecedores nesse caso aqui. Tá? de fornecedores que trabalham pelo, pelo celular aqui, tá então ele tem o Instagram é, dessa galera, então você entra em contato, os caras depois começam a trocar com você informação, e nessa troca de informação você consegue comprar os produtos sem se deslocar, você recebe na tua casa. Cara, isso é uma super solução. Tem outras aqui também que o pessoal que gosta de, de, de trabalhar com a parte esportiva, de ganhar dinheiro com com é, um trader esportivo, tem, tem alguns cursos que falam de marketing digital, que ensinam também a você ganhar dinheiro, porque existem várias estratégias, e quando a pessoa descobre o caminho dela, ela, ela acaba oferecendo essa estratégia para acelerar o teu, o teu processo, tá? Eu, por exemplo, demorei seis meses para poder fazer a minha primeira venda, depois de oito meses eu comecei a fazer com consistência, até eu conseguir, eu consumi vários cursos, tá? Eu, eu eu Esse aqui foi um dos que eu fiz, o Fórmula o Negócio Online foi um que eu fiz, esse aqui é um que eu estou fazendo agora, estou gostando pra caramba, tá? Então, assim, a galera é, ensinou a estratégia deles, tá bom? Mas tem outros também, tá? E tem o produto físico. Aqui tem um produto físico, produto físico tem vários, tem desde uma mangueira que, que você compra, para né, pra botar na sua casa, até encapsulados, tá? Ou é, suplemento, tem chá, tem, enfim, produto assim que é de sexualidade. Não sei se você tem alguma coisa contra isso, mas, pô, de boa, entendeu? É, você tem cápsulas para grávida, você tem é, burning, aqui deve ser produto para saúde e bem-estar, né? e beleza. E esse produto você não precisa comprar, é, é um negócio chamado dropshipping, tá, que é, o que, que, que é isso? Você oferece o produto, quando alguém compra, a fábrica, a fábrica entrega direto, você só ganha a comissão por ter oferecido. Então, assim, você não precisa ter estoque, você, cara, isso, isso é uma revolução, gente, Tá? Imagina você vender alguns produtos, tá? E esse produto, é, você não precisa comprar, não precisa fazer estoque, não precisa fazer nada. Eu tive comércio 10 anos e, cara, é, é, o estoque é um dinheiro tem que fica ficar parado ali, entendeu? É um risco que você assume quando você compra, compra produto e quando você, é, enquanto você não vende, você tem dívida, entendeu? E o comércio hoje em dia está muito ruim porque, assim, hoje em dia tem, tem outras soluções, tá? Então, é, eu tô falando aqui, tá, essa é a parte de produto, tá? Essa plataforma aqui é uma plataforma... Gente, vendinha, tá? Então, vamos lá. É... Então, tá, você tem essa plataforma, vamos para a Hotmart aqui. Então, na Hotmart, você tem... Quando você tem um produto digital, ele não tem custo de produção, não tem custo de, de logística, tá? Custo de estoque, custo de funcionário. Então, quando você vende, ele entrega automaticamente é, pelo e-mail, tá? É, é automático, um robô, né? Confirmou o pagamento, o robô entrega. Então, assim, você concorda que, assim, que com menos custo você consegue pagar uma comissão maior para atrair mais pessoas? Então, essas pessoas que são atraídas são os, os afiliados, né, que você pode trabalhar com afiliado, ou você pode ter um, um exército de afiliados trabalhando para você, tá? Que, assim, quando ele vender, ele recebe, assim, na verdade, você você paga a, a, a própria ferramenta. ferramenta ferramentas são plataformas de vídeo de pagamento que elas mesmo já fazem a separação, tá? Ou seja, assim, foi vendido o produto, tá aqui produtor, você ganha a tua parte, tá aqui afiliado você ganha a tua parte, Tá? Então, assim, essas ferramentas foram uma evolução no mercado, uma evolução é, muito grande, e permitiram, você assim, pessoas é, escalarem produtos. Então, você hoje, é possível você criar um produto digital se você é um especialista, criar um, um curso, criar um livro, criar uma planilha, enfim, criar algum produto que é entregue por, por via digitais, com e-mail, e você tem uma galera trabalhando para você, quando você acorda de manhã, foram vendidos não sei quantos produtos. Ah, que é o que acontece aqui, hoje, por exemplo, tá? Hoje é dia... 24 de 6 de 2020, tá? Então, ontem eu vendi mil reais sem custo nenhum. Isso aqui vai querer cair na conta, tá? Daqui a 30 dias eu a minha conta. Por isso que tá aqui, ó, saldo disponível e saldo total, tá? Então, você tem aí, hoje eu vim de 765. Se eu atualizar aqui pelo aquele barulhinho, vamos ver se vai atualizar. Vamos lá, painel. Ah, eu já tinha atualizado. Ah, já tinha atualizado. Então, aqui, por exemplo, só para você ter uma noção, essas comissões que eu ganho aqui são comissões de venda de outros produtos. Tá? Então, assim, eu ajudo a promover produtos, é, aí vai entrar a questão ética, que é fundamental, porque você só vai promover o que você concorda, o que você acha que tem qualidade. Então, assim, tem nem... Ah, então eu divulgo, sei lá, 200 produtos, eu consumi os 200? Não, mas assim, mas eu fiz uma análise do produto na hora de escolher, e eu não vou é, promover algo que eu não concordo com a qualidade, que eu não conheço a origem, Tá? Por quê? Porque senão me queima, daqui a pouco eu tô fora do mercado, entendeu? Então, assim, por exemplo, o Net Milionário, pô, eu comprei o curso que eu falei, cara, esse produto tem que ser bom porque essa galera aqui é muito boa. Eu comprei o curso, comecei a consumir, falei, cara, esse curso é bom, vou vender. Aí comecei a vender. O MSR, por exemplo, eu fiz esse curso no ano passado, finalzinho do ano passado. Me ajudou bastante com estratégia. O primeiro curso que eu fiz foi esse aqui que eu estou falando para vocês, tá? O Fórmula Negócio Online. Então, é, eu só vou divulgar o que eu concordo, o que eu sei. Então, assim, por exemplo, eu fiz esse curso do, do Alex Vargas. Cara, o curso é ótimo. Se eu for divulgar um outro curso dele, eu tenho certeza que ele vai entregar material de qualidade. Então, tem muito produtor que a gente já conhece. Por quê? Porque os caras são palestrantes, porque os caras são autoridade no YouTube, os caras têm canal gigante, o, o conteúdo que eles, é, que eles mostram são é um conteúdo de extrema qualidade. Tá? Então, assim, como esse conteúdo é de qualidade, não tem menor é, é, receio de, de chegar e oferecer o produto. Por quê? Porque às vezes o cara lançou aquele produto, o produto bombou, vendeu, acabou o cara lança o produto, e cada vez que o cara lança o um produto, esses produtos aqui, ó, aquilo que eu mostrei que tem lá com 100 graus de temperatura, são produtos validados pelo mercado. Você tem muita gente comprando, e tem uma notinha lá que o produto tem, né, um produto, é, quando ele está com 100 em bares lá, é sinal que é, muita gente comprou, mas muita gente também deu ok, disse que o produto é bom, o produto está validado, entendeu? Existe ali também, um, naquela avaliação, para chegar a assim, 100 em bares, é, a avaliação de que o produto é bom. Aí vai falar das melhores formas de vender, tá? não adianta você tem um produto e não sabe vender, como assim? Então assim, quem acompanhou aí, tu vê que eu tô lá respondendo, por quê? Porque eu acredito que o produto é bom, eu estou fazendo a promoção desse produto, tô assim, mas assim, mas é um produto que eu eu tô usando, tô consumindo, tô gostando. É minha reputação que tá em jogo também, então assim, pensa assim, que se eu vender e tiver um cliente que gostou do meu conteúdo, ele não vai só comprar comigo uma vez, ele vai voltar, vai ver meu blog, vai ver outras coisas que, que, eu, que eu mostro, ele vai sentir que eu tô querendo ajudá-lo. Então essa ajuda, ela vai é, ela vai fazer com que exista uma relação de confiança. E essa relação de confiança vai gerar frutos depois no futuro. Porque quem trabalha com marketing digital, aprende alguma coisa no curso e naturalmente ela vai querer seguir e fazer outras coisas. Então tem estratégias, estratégias de WhatsApp, é, ferramentas que são usadas. Eu no meu blog, eu falo algumas ferramentas que eu uso que são são 10. E assim, é, pode parecer complicado, mas depois que você aprende, cara, aquilo ali está dominado e você parte para outros níveis. Por isso que você... No início é mais difícil você vender, porque você está começando a entender o mercado. Quando você entende, você começa a vender. Quando você começa a, a entender mais, conforme você vai evoluindo, você vai escalando. sim é dinâmico. Você tem que perceber, analisar e, e agir. Aplicar o que você aprende. Tá bom? Estratégia de ética digital, funil, é, página de obrigado. Cara, vocês vão aprender tudo isso. Tudo isso tá? É como é que você monta um robô para para trabalhar para você e captar leads. Leads, quem não sabe, são pessoas que deixam seu contato, seu e-mail, seu telefone e têm interesse em, naquele segmento, naquela área ou no seu produto, tá? Então, a parte de acompanhamento, fontes de tráfego, onde é que você pode gerar tráfego, tá? Não, não existe só Instagram, Facebook, tem milhares de fontes de tráfego, o que, que você pode é, trazer aí o teu negócio, tá bom? É, módulo 8, vamos lá. Esse, é, cara, o curso é gigante, tá? Imagina você, as aulas aqui, elas têm entre 5 minutos e 20 minutos, tá? Dependendo da aula. Ah, mas 20 minutos, cara, é um conteúdo amplo e bem explicadinho. O, cara, o Alex, o cara é top, o cara é 10. Aqui você vai ter método FMO, que ele explica o método dele, né? O método principal, fala sobre audiência, criar canal, produzir vídeos, tipo de vídeo, tá? Tem milhares de estratégias aqui. Eu uso várias estratégias dessas que estão aqui, tá? E uso outras estratégias também que aprendi em outros lugares. Funil de vendas. O que é funil de vendas? Você tem uma galera que entra para ver o teu conteúdo. Alguns vão evoluir e vão deixar um contato. Outros, deixar um contato, vão evoluir descendo no funil e vão, de repente, comprar um primeiro produto seu. Outras pessoas vão evoluir mais e gostaram tanto do que você ofereceu para elas e solucionou o problema delas, que elas vão acabar consumindo outros produtos. Então, isso aqui é tudo um funil de vendas. Então, você aprender estratégias dessas para você trabalhar. Será que eu consigo usar isso no, no meu trabalho? Consegue. Tá? Imagina que você é um dentista e você dispara é, uma uma campanha, tá? E você consegue trazer pessoas para um, um blog que você se, se posiciona como autoridade, tá? Por quê? Ah, você sabe muito desse conteúdo. Se você fala desse conteúdo, você vira uma referência sobre aquele conteúdo. Então, você atrai pessoas dentistas para poder aprender aquele conteúdo com você. Se você oferecer um e-book, um curso, um, é, um atendimento para cliente, pode ser cliente também, então, assim, é, você vai atrair pessoas, dessas pessoas, algumas vão se tornar seu cliente, e algumas pessoas vão, vão se tornar cliente recorrente. tá? Então, cara, é o um funil também que você vai fazer aprender a fazer isso também, seja no, no modelo físico ou no digital. No digital tem escalabilidade, mas no físico também. Vai, vai chegar uma hora, provavelmente, falei do caso do dentista, que você vai ter tanto cliente batendo na tua porta, que aí você vai poder aumentar o preço. Porque aumentando o preço, você, você vai filtrando os clientes que pagam mais. Então você consegue, em vez de ir para o consultório, atender sei lá, 30 pessoas por dia, não sei nem se é isso, não tem noção, você vai conseguir atender 15 pessoas, 10 pessoas, só que se você dobrar o valor da sua consulta, né, nessa galera que andou no funil, alguns voltam para pagar, enfim. Por quê? Porque se você se torna uma autoridade, você vale mais. Você é um profissional mais reconhecido. Tá? Isso, gente, estou fazendo adaptações aqui para tentar explicar de uma forma rápida, mas já está já longo esse vídeo, espero que você esteja entendendo melhor. Tá? Você tem bônus aqui? É, do Copa Expert, é, o Alex tem outros produtos, tá, é, que vão subindo no funil, ele vai especializando mais para quem quiser ir um nível além, é super completo, mas aí também tem consultoria, é, mentoria, que são mais caros, personalizados, é, aí ele vai falar de Instagram aqui, cara, eu não vou nem entrar, porque pô, só Instagram já é um mar. então você vai trabalhar aqui, ó, vou, agora eu vou passar mais reto, então você vai ter aqui método de, é, um método para trabalhar com Instagram, você tem aqui também o tráfego com SEO, que é o tráfego orgânico que a gente fala, Esse tráfego aqui, ele é gratuito, ou seja, você cria formas do Google te encontrar melhor. Ah, eu quero ficar na primeira página do Google. É difícil, uma tarefa difícil, mas assim, se você conseguir ficar na primeira página, está ótimo. Então aqui você, ele ensina como você otimiza. É fácil? Não, não é fácil. Não, não mesmo. Tá? Mas assim, é, entre você ficar na, sei lá, na segunda página ou nem aparecer, existe uma grande diferença. Se você é otimizar, você consegue ficar ali nas primeiras posições. Tá? Então, tráfego com mídias sociais, tá? você vai ter aí é, o Face, vai ter o, o Instagram, você vai ter, sei lá, diversas outras ferramentas, que, que TikTok também, é mídia social, você vai ter outros blogs, você vai ter outras plataformas, é, as outras estratégias de tráfego. Analisando o resultado, é importante você vir, ver de onde está vindo o teu tráfego, você tem um site está vindo conteúdo ali, de onde está vindo essa galera, Tá? de, qual, é, de onde está gerando tráfego para o teu site, para o teu vídeo, para o teu post, tá? Você tem que aprender a analisar isso aí para poder, e está dando certo isso aqui, vou fazer mais disso, tá? É otimização. Criação e venda de produtos digitais, aqui é para você virar um produtor, tá? É, no caso da dentista, você se tornou um especialista, ele pode criar um produto dele, ou não, dois, três, quatro, cinco, e você vai poder contar com um exército de afiliados para poder promover esse teu produto, tá bom? Então, isso aí é escolha tua, de como você vai trabalhar. É, diário, plano um diário de 60 dias, ele pega aqui, cara, isso aqui é o seguinte, ele fala primeiro dia, primeiro dia, parte 1, parte 2, o cara vai falando aqui, ó, são quantas aulas? São 22 aulas que ele vai te dando as tarefas, tá? Você vai fazer isso, nos próximos dias tu vai fazer isso, isso e isso. Então, com, com tudo isso, é, não tem como, cara, se você é, estudar tudo, aplicar tudo, não tem como você não, não fazer venda. Isso aqui depende exclusivamente de você, porque a parte dele, o Alex aqui faz, ele entrega tudo pronto, mastigadinho, entendeu? Método de venda rápida, para a galera que está desesperada, precisa vender hoje, tá? Estratégia inicial, te dá várias estratégias iniciais aqui, tá? Porque tem muita gente que entra, paga o curso e precisa pagar o, as parcelas do curso com as vendas que ele vai fazer, tá? É a galera que tem vontade, que, que tem, tem peito. Por quê? Porque é possível. Ó, tem um método de vendas rápido aí, que é, tem muita gente que precisa vender rápido. Todo mundo precisa vender rápido, mas tem estratégias para você vender mais rápido. Isso aqui é fazer uma comparação, tem estratégias que são longas, tipo uma maratona, e tem estratégias que são estilos rápidos, assim, é coisa de 100 metros, tá? Você vai fazer aquilo ali, tá? E são estratégias. Conclusão do curso, depoimentos, tem muita gente falando, assim, quais são os seus resultados. O resultado, gente, é para gerar prova, tá? Porque as pessoas não acreditam. Eu te garanto que tem muita gente assistindo esse vídeo agora que não acredita. De repente, assistindo isso aqui, começa a entender um pouquinho mais. Mas, assim, cara, tem que pagar o preço, assim. Como é pagar o preço? dedicar um dinheiro para investir num curso, dedicar seu tempo para poder estudar e dedicar seu tempo aplicando, entendeu? Tem que, assim, tem que sangrar, entendeu? Tem que fazer aquela coisa tipo, eu tomo uma decisão, eu vou fazer essa parada dar certo e ir até o final. Se você está assim, ah, vou ver o que dá, meu irmão, eu sei que falo isso, nem tenta, porque tu vai gastar dinheiro e tempo, tá? Se você for para entrar nisso aqui, entra para dar certo, entendeu? Por quê? É porque é um negócio, tá? Ninguém abre uma loja para ver se dá certo, tá? às vezes não dá, mas assim, é, mas a intenção do cara é ele bota energia máxima ali, tá? Ninguém quer perder dinheiro de bobeira. Então, como anunciar no Google Ads, como anunciar no Facebook Ads, são estratégias que são mais rápidas. Você aprendendo isso aqui, se você tiver um consultório médico, é, de dentista, você consegue anunciar para as pessoas que estão ali na tua região, na tua cidade. Então isso aqui, é só isso aqui já vale muito, porque você consegue não mais ficar sem cliente, tá? Cara, o Facebook Ads e o Google Ads dá resultado mesmo, tá? É, para dar um exemplo, assim, tem produto meu que eu boto R$10,00 e volta a R$170,00. Caraca, isso é, é, como assim? Eu anuncio um produto, tá? Esse produto tem um valor e com R$10,00 eu consigo vender dois produtos. Entendeu? Então, assim, caraca, é possível isso? É possível. Lógico que o valor de venda ele varia de acordo com é, variação de dia, tem final de semana que vende menos, dia de semana que vende mais, tem épocas do final do mês que vende menos início do mês vem demais tem variação mas na média tá eu boto 10 reais volta 170 isso é muito bom se você aprender isso aqui sua, sua consulta custar 150 reais cara já pagou o curso entendeu fluxograma programa de estratégia para você aprender como é que é até o um fluxograma vai te ensinar é... como fazer sua primeira venda isso aqui é fundamental porque tem muita gente que não sabe nem como por onde começa então faça isso aqui ó aí tem a estratégia toda Cara, nada tá marcado aqui, porque eu já fiz essa aula ano passado. Quando eu uma de plataforma, eu fiquei tristão, porque estava porque tudo marcadinho, sabia o que, que eu tinha feito e o que, que eu não tinha feito. Quando eu migrei, pum, acabou tudo. É, vai pela lembrança. É, marketing digital para o Instagram específico, tá? O Instagram já é uma ferramenta muito acessada, principalmente pelo público jovem. É, Tráfego avançado com chatbot, ou seja, você pode criar robôs para fazer autoresponder, ou seja, a pessoa entrou em contato com você pelo Facebook, tá? Então o robô automaticamente ele vai responder a essa pessoa. Tá? Você, é, que nem, é como se fosse aquele telefone que você pega e você diz que um para isso, diz que dois para isso. Então você ah, você quer aprender isso, sim ou não? Aí o cara clicou sim e vem outra resposta. Então você vai montando ali um, um mapa de respostas que você não precisa estar acordado trabalhando para o negócio funcionar. Você pode estar no teu emprego, pode estar dormindo e, e estar um robô trabalhando fazendo venda. Como legalizar a sua empresa para quem acha que marketing digital... É barata voa, né, tipo, é, não tem, cara, você vai, você consegue sacar até 1.900 é, com pessoa física, a partir desse valor, a plataforma não deixa, você tem que abrir uma empresa, tá? Ah, mas como assim abrir empresa? Cara, tem tudo explicado aqui. Só de cara aí, para você ter noção é o seguinte, se você ganhar acima do valor 1.900, você vai pagar 27,5% de imposto. Abrindo uma empresa, você vai pagar a partir de 6%, aí você vai ter variações de escalas. Mas o que você prefere pagar ganhando dinheiro em volume? 27,5%, né, que é o valor pessoa física, ou de empresa, que é 6%, entendeu? Então até isso, para você economizar imposto né, você, e pagar menos, é, você aprende. É, ferramentas para o seu negócio, tem, são 14 aqui, ó. Captura de e-mail, social lock, tem coisa até que é cara que eu não estudei ainda. Isso aqui tem, tem ferramentas aqui, ó, WhatsApp, plugin gerador de pop-up, Telegram, enfim, cara, muita coisa, tá? Aí você tem aí também explicações sobre o conteúdo do, do Alex, conteúdo do cara é top, tá? É, na internet você vai achar muito material, tá? Tem meu, no meu blog, por exemplo, tem muito material, mas esse material, ele tá espalhado, entendeu? É, já é difícil pelo volume. Se você ainda bota fora de ordem, porque eu não tenho, por exemplo, esse vídeo aqui eu tô gravando tá com 50 minutos, né? É, imagina eu fazer um vídeo de tudo, impossível não fazer vários vídeos de tudo. Então, assim, a gente vai fazendo o que as pessoas perguntam, o que está surgindo dúvida, o que você acha que, de repente, vai ajudar a pessoa. Mas nem, ninguém tem conteúdo suficiente para explicar tudo em ordem, tá certo? E, e não, é muito natural isso, assim. Conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo coisas novas e você vai lançando novos vídeos sobre aquele conteúdo que você falou, é, XYZ. Aqui você já vai falar ABC. Por quê? Porque, é, porque você é maluco? Não. Porque você evoluiu, e nessa evolução, naturalmente você aprendeu coisas novas, surgiram coisas novas, e você está passando conteúdo ali, tá? Isso vai acontecer com você também, você vai estar tá sempre se atualizando, tá? Então se você for preguiçoso, já deu para entender que cara, esse negócio não é para você, tá? Se for um cara que gosta de chegar em casa, porra, é, ficar de chinelo lá e tomando cerveja, vendo futebol, ok, mas saiba que assim, que você vai ganhar muito mais se você montar um negócio próprio, porque vai chegar um certo momento que está tudo tão montadinho que vai acontecer que nem acontece nos meus vídeos aqui, que, porra, eu tô aqui de bobeira e pinto uma vendinha. Ah, isso é comum? Cara, depois de um tempo, você começa a acontecer sim, tá? Aqui, por exemplo, nesse vídeo aconteceu uma, uma venda. Teve um vídeo que eu fiz, foi hoje até, que rolaram três vendas. Então, isso vai começar a acontecer com você também, tá? E você pode usar isso como prova, porque qual o problema de você... Você tá tendo resultado, Há um tempo atrás eu não tinha, então, assim... Era muito difícil você convencer as pessoas de que aquele negócio que você tava falando funciona se você não tem usado. Quando você tem resultado isso é uma prova tremenda então assim, se você quiser entender mais tem um vídeo que vai, do próprio Alex que vai explicar tudo isso aqui eu fiz um apanhado aqui por dentro de como é que são mas, assim é, é tanto conteúdo que começa a ficar até confuso tá então o que, é que eu fiz eu deixei aqui embaixo o link do próprio Alex tá que ele vai falar para você como é que como é que você faz para começar isso tá para entender um pouquinho melhor então se você chegou até aqui nesse vídeo é sinal que você realmente está interessado tá você é uma pessoa diferenciada muita gente saiu durante o vídeo esse esse curso aqui realmente pode transformar a tua vida, tá? Como assim? É, se você hoje trabalha, acho que ganha pouco, não é reconhecido, se desloca, é, se arrisca para ir para rua, tem que aturar teu chefe que é chato para caraca, te paga mal. Você fica longe da família. Cara, tu pode mudar essa realidade fazendo uma coisa diferente do que você faz muito tempo. Isso pode ser até para pessoas novas, pessoas que, que não conseguiram emprego ou enfim, que o mercado hoje de trabalho pro jovem tá ruim, por isso que essa molecada é, que fica em casa estudando, tá ganhando dinheiro já, por quê? Porque ele dedica o tempo dele, que ele não tem trabalho, a tentar ganhar, a ganhar dinheiro na internet, acaba descobrindo esses canais, tá? Então tem muita molecada que tá ganhando muito, ganhando 10 mil, 15 mil, mais, tá? Outro dia eu vi um menino de 16 anos, que ele tava é, pagando uma cobertura para ele, para a mãe, e para o irmão, ele morava numa comunidade, e o moleque, através do marketing digital, ele transformou a vida dele. Um moleque de 16 anos, cara, assim... Isso é, isso é uma coisa muito louca. Ah, mas menor de idade pode? Não, mas ele entra, com, se cadastra com, com o nome da mãe. Se cadastra com alguém que, se depois teu negócio estiver montado, é essa pessoa seja uma pessoa de confiança que não vai requerer o teu negócio, tá? Então, assim, pensa que isso pode mudar a tua vida de verdade. E eu só estou indicando isso porque, cara, isso aqui transformou a minha vida. E como transformou a minha vida, eu chego que isso pode mudar a vida de muita gente. Ah, mas como é que mudou a tua vida? Eu, eu, durante 10 anos, trabalhei com o comércio. O comércio uma hora que parou de funcionar por causa da internet. Né, porque a internet começou a comer, esse público aqui, todo mundo compra pela internet hoje, e eu não aguentava mais, pô, estava endividado, porque pô, eu comprava produto, o produto não saía, não girava, se o estava sendo cobrado, funcionário, aquela coisa toda, aqui, a história que todo mundo já sabe. Chegou uma hora que eu falei, chega, pô, tinha um vizinho lá, lá do, do corredor, que o cara bombava de vender, porque o cara usava a internet, eu falei, cara, eu quero isso. Quando eu descobri que eu não precisava nem ter loja para poder, poder movimentar, cara, eu me joguei, aí veio o resultado, Tá bom? Eu espero que você tenha levado a sério isso aqui que eu estou mostrando para você, tá? Esse esse curso aqui é totalmente completo, tem uma velocidade, de repente, que vai ser melhor para você, tá? Se você achou que o outro curso é muito avançado, tá? Apesar dele começar do zero, esse curso aqui tem um ritmo bem mais acelerado, tá? E é totalmente completo também, porque em vez de focar só na parte de lançamento e de venda na internet, ele, ele, ele foca em te pegar no colo e fazer você também conseguir, tá? É um curso extremamente bem conceituado. O Alex é uma, cara, é uma autoridade máxima, digamos assim, na, no marketing digital. Então eu espero mesmo que essa aula tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor e ver que existem as outras opções. Para com o pensamento que a galera fica falando aí, que as pessoas vendem curso para vender o próprio curso. Cara, é como se fosse pirâmide. Não, cara, o cara está ensinando um método, tá? O que você vai fazer com esse método? Você vai aprender e vai aplicar no teu negócio. Ah, mas eu não tenho negócio, eu sou CLT. Então cria um negócio. Isso aqui não é para você vender o produto do Alex, isso aqui é para você vender qualquer produto na internet, qualquer dos 100 mil é, produtos que está na plataforma ou até o produto seu, tenha coragem de lançar um produto seu, porque isso realmente traz retorno. Se você é um especialista, cara, vende isso que você sabe, seja um cajuzinho que você faz bem, se você for um dentista, alguma especialidade sua. É, cara, quando você entrar na plataforma e começar a ver o que, que as pessoas vendem, você vai começar a ver que seu universo. Espero que você tenha entendido, não entendeu, deixa um comentário aí que eu vou tentar te ajudar. E lembrando que esse produto aqui você pode parcelar ele, ou seja, assim, é, se você dividir por mês aí, por 10 vezes, ou as 12 vezes, sei lá quantas vezes, é, fica mais barato que uma pizza. Aí a pergunta que eu faço é assim, será que você está disposto a abrir mão de uma pizza por mês para mudar de vida, ou você está conformado e tá bom, é isso mesmo, e vamos embora, tá? Vai trocar teu até o final, vai ganhar pouco, vai, vai reprimir os desejos aí de, de fazer outras coisas e de ser livre. É, você tá, quando você trabalha para alguém, alguém é dono da tua liberdade. Ou seja, você tem que trabalhar aquelas horas para ele. Num negócio desse você pode trabalhar em casa, na tua família. Aí você pode morar na casa melhor. Você pode pô, é, gastar menos tempo com transporte. o transporte. tempo que você gasta com transporte que é uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Se você dedicar isso aí é, mais as oito horas, cara, pô, tu consegue virar essa chave rapidinho e ter resultado rápido, tá? Pensa nisso. Mas faz tudo de forma pensada, tá? Não seja irresponsável. A partir do momento que você começou a entrar dinheiro, quando você começar a ganhar mais que seu salário com regularidade, com regularidade, aí sim você vai e, e demite seu chefe. Gente, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.